Lembre-se o que eu tenho para lhe oferecer é apenas a verdade. Se você escolher a pílula azul, a história acaba e você vai voltar para o seu mundo de tédio e depressão. Mas se você escolher a pílula vermelha, você fica no País das Maravilhas. eu vou te mostrar até onde vai a toca do bicho preguiça.